Fala pessoal que acompanhando acompanhador de garagem. Corre que tá acabando, hein? Acabou de chegar. Algumas unidades do Mavic Air. Olha só, eu tenho as duas versões: Mavic Air 2S e o Mavic Air 2, certo? Drones excelentes para inspeção, para mapeamento, para tudo que você precisa fazer com o seu drone. Equipamento que não quebra. É um equipamento muito, muito bom. E ainda mais, eu ainda vou te dar de print com um L ponto de altíssima qualidade. Olha só, muito bom. Corre que tá acabando. Chega na drone de garagem. Valeu?